A paz do Senhor, queridos irmãos da nossa Assembleia de Deus, em Pernambuco. Irmãos, nós estamos às portas aí das comemorações do nosso centenário e às portas também de um EBO, a Escola Bíblica de Obreiro, e os irmãos sabem que nesse período, geralmente, são separados e consagrados obreiros. E esses obreiros, irmãos, eles passam por uma verdadeira devassa na sua vida pessoal, e entre elas, consulta ao SPC, ao Serasa, o obreiro não pode estar devendo a ninguém. Não é? E aí, a atual presidência da nossa igreja não considera se esse obreiro é, teve o seu nome negativado, não foi culpa dele, porque isso acontece, às vezes querendo ajudar alguém, empresta um cheque, empresta um cartão de crédito, às vezes uma conta, um carnê que esqueceu de pagar. Então, esteve com o nome negativado, não passa. Então, queridos, nós queremos aqui mostrar a incoerência não é? e a hipocrisia que tem tomado conta de alguns líderes da nossa igreja. Isso aqui não é perseguição, fica bem claro, irmãos, isso aqui não é querer expor, mas alguém diz assim, irmão, por que não procura falar no gabinete pessoalmente? Não adianta, faça um teste, tente falar com esses homens pessoalmente, e você vai ver que a partir daí você começa a ser pisado, começa a ser humilhado, começa a ser perseguido. Nós estamos aqui com o um processo número 0031-006, dígito 22-2017, é? em que o condomínio gravita, aciona o gestor vice-presidente Ailton Júnior pela falta de pagamento de condomínio em mais um dos apartamentos que ele tem localizado nesse prédio aqui o edifício Gran Vita está em endereço para que os irmãos vejam tá certo, irmãos? entende? então, esse processo aqui está é, aberto para todos consultarem no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e, a, e aí eu fico preocupado será que o gestor vice-presidente virar a público desmentir o Tribunal de Justiça de Pernambuco porque esse processo aqui está para todos verem então há uma incoerência, porque nessa equipe, existe uma equipe de obreiros, tanto no interior como em Recife, que fazem essas perguntas, essa devassa, né? e entre elas faz a seguinte pergunta. O irmão está em dia com todos os pagamentos, não está com o um nome no SPC e nem no Serasa? E o gestor vice-presidente Ailton Júnior é um dos que faz essas perguntas e exige veementemente que os irmãos não estejam devendo a ninguém. Portanto, irmãos, está aí para que a igreja julgue, para que a igreja analise. Gestor Ailton Júnior, sendo processado no oitavo Juizado Especial Cível das Relações de Consumo na capital. E o último ato do processo foi no dia 16 de setembro de 2018, o processo está concluso, para a decisão do juiz, ou seja, para a sentença. E, sendo assim, o seu nome já está sendo enviado para ser negativado no Serasa e SPC e pode ter esse apartamento penhorado. Então, que Deus continue abençoando a nossa igreja, abençoando a todos e o nosso objetivo...